Oi, várias pessoas já me perguntaram qual a corretora que eu uso para fazer os meus investimentos. E a verdade é que eu não uso uma corretora só, e tu também não precisa usar. Pode abrir tua conta em várias corretoras e analisar os investimentos que tem disponíveis lá para te fazer. E aí tu pode usar um pouco em uma, um pouco na outra, tu pode escolher uma só para te usar, tu pode diversificar entre várias corretoras, tu tem essa liberdade para poder escolher onde tu vai fazer os teus investimentos. Por exemplo, hoje eu uso Nubank para guardar minha reserva de emergência, mas você pode usar qualquer outro banco que tenha um rendimento de 100% do CDI. Na corretora Clear, eu faço os meus investimentos em ações e fundos imobiliários, que seriam a renda variável, e também tenho alguns títulos públicos do Tesouro Direto. E a outra corretora que eu uso é a Easy Invest, onde eu tenho alguns fundos de investimento e os meus investimentos em títulos privados. E eu acabei escolhendo a para esses títulos privados porque eu gostei do catálogo que ela tinha disponível para eu poder escolher. E eu tô mostrando isso para te ver que tu não precisa fazer os teus investimentos só em um lugar. Tu pode ver o que cada corretora oferece de investimento para ti e ir é alocando teu dinheiro nesses investimentos de acordo com os prazos e objetivos que tu tem. Então, se tu curtiu esse vídeo, eu quero pedir para tu deixar o teu gostei aqui embaixo e enviar esse vídeo para algum amigo teu que tá na dúvida de qual corretora ele vai usar para fazer os investimentos dele. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!